A palavra é pecha. Pecha é o mesmo que um defeito moral, uma falha, uma imperfeição. E geralmente é usada junto da especificação desse defeito. Eu vou te mostrar alguns sinônimos e aí você vai entender direitinho o conceito de pecha. Ele tem a falha de ser mentiroso. Ele tem o defeito moral de ser mentiroso. Ele tem a imperfeição de ser mentiroso. Ele tem o mau costume de ser mentiroso. Ele tem a mancha de ser mentiroso. Ele tem a mácula de ser mentiroso. Tudo isso pode ser substituído facilmente por pecha. Ele tem a pecha de ser mentiroso. Veja alguns exemplos dessa palavra aplicada em um texto real.